Olha, a primeira reprovação a gente nunca esquece. Porém, muitas pessoas também não querem ter uma segunda reprovação. Então, muitas pessoas desistem de estudar. Veja, se você está estudando um vestibular ou para um concurso, entenda que você vai estudar para caramba, estudar, estudar, se dedicar e muitas vezes na hora não vai acontecer. Por quê? Especialmente se é a primeira vez. Porque na primeira vez você ainda está ganhando experiência. No Brasil é estatística você tentar 23 vezes um concurso público. Mas assim, cada vez que você tenta, você melhora, e melhora, e melhora, e melhora, até que chega uma hora você vai lá e consegue passar. Muitas pessoas, cada vez que tenta, tenta, tenta, não passa, ela vai minando a energia. E você tem que o quê? Se energizar cada vez mais, porque uma hora você consegue realmente conquistar o seu objetivo. Quem não desiste, chega lá. Vai em frente.